A Fórmula 1 disse não para a Arábia Saudita. Calma aí, não é o que você está pensando. Ainda vai ter muita corrida por lá, pelo menos até 2027, como garantiu o promotor da prova na última semana. Mas na última semana também foi publicada uma matéria que trouxe uma informação bombástica envolvendo a Arábia Saudita, a Fórmula 1, e um valor que ultrapassa os 100 bilhões de reais. Vem entender essa história. Guimarães por aqui e antes da gente entrar nesse assunto bilionário envolvendo a Fórmula 1 e a Arábia Saudita, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal se você ainda não o fez, acionar o sininho e permitir que o seu celular receba as nossas notificações assim você não perde nada do nosso conteúdo e claro deixar aquele like no final desse vídeo. Muito bem, vamos ao que interessa. Como eu dizia. No final da última semana, a TV americana Bloomberg publicou uma matéria em que trouxe essa informação bombástica de que a Arábia Saudita, através do seu fundo de investimento público, fez uma sondagem junto ao Liberty Media, o grupo americano que detém os direitos comerciais da Fórmula 1 em busca de tentar entender as intenções do Liberty Media. E nesse movimento, o fundo, inclusive, fez uma avaliação do quanto vale a Fórmula 1, uma estimativa. Aí, de repente, 20 bilhões de dólares. É isso mesmo, a Arábia Saudita quer comprar a Fórmula 1 e nessa avaliação chegou a esse número que na cotação atual, desse início de semana, ultrapassa os 100 bilhões de reais. 100 bilhões e trawalaio é muita grana, né? Mas assim, para efeito de comparação, se a gente voltar no tempo um pouquinho, lá em 2016, 2017, que foi quando o próprio Liberty comprou a Fórmula 1 de Bernie Eccleston, eles, eles desembolsaram naquele momento 23 bilhões de reais. Então por aí a gente percebe o tamanho, eu tenho uma pequena noção do crescimento da Fórmula 1 nesses anos que ela está sob comando desse grupo americano. Então, a Fórmula 1 está num momento valiosíssimo, né? uma posição realmente é, importante dentro do, do mercado e, claro, um alvo é, dos mais interessantes para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, nesse momento, continua naquela, naquela estratégia é, de relações públicas, né? de tentar se apresentar junto à comunidade internacional como um país moderno, um país aberto ao ocidente, enfim, eles trabalham em várias frentes e o esporte é uma delas, tentando usar aí para maquiar a realidade, quando no fundo a Arábia Saudita é alvo de críticas severas, de abusos seríssimos quanto às violações aos direitos humanos, liberdades, liberdades liberdade da imprensa, enfim, então é um trabalho que a Arábia Saudita, que o governo da Arábia Saudita vem fazendo, e claro, a Fórmula 1 aí dentro desse modelo aparece como uma grande vitrine, um grande negócio para o portfólio de investimentos da Arábia Saudita, que tem outras modalidades, né, Fórmula E, é, apostou no Rally é, Dakar, mas também no futebol, né? Recentemente com o Newcastle, clube da, da Inglaterra, golfe, tênis, é todo um, um pesado investimento da Arábia Saudita nesse sentido. Mas a informação ela choca, claro, porque a Fórmula 1 veio numa grande, num grande crescimento de popularidade através das ações do Liberty Media, não só a Netflix, como a gente gosta de falar, mas também ações é, mais concretas em termos assim, de fãs, né? de você abrir o paddock, de você, por exemplo, fazer muitos eventos né, nos autódromos, de você tentar uma aproximação entre os pilotos e esses fãs, quer dizer, é uma aposta grande também na, nas redes sociais. O Liberty Media fez uma revolução nesse sentido, com relação à Fórmula 1 e outros trabalhos, né? por exemplo, é, mexer no regulamento, atrair novas marcas, tentar fazer com que o campeonato se torne mais viável, então trabalhou muito com relação a essa coisa dos custos, né? em diminuir os custos das equipes, enfim, é uma, são várias frentes de trabalho que resultaram nesse, nesse posicionamento dos mais valiosos da Fórmula 1 nesse momento, e claro, alvo do interesse da Arábia Saudita. A publicação ainda traz a informação de que essa sondagem não avançou, porque o Liberty Media afastou qualquer possibilidade de negócio. A impressão que a gente tem de estar muito satisfeito e ainda tem muitos planos para a Fórmula 1 e com razão. né? Então, é, a gente percebe, por exemplo, a expansão do calendário né, e outras frentes de trabalho aí do Liberty Media, mas o fato é que os americanos recusaram qualquer, qualquer início de conversa, então não avançou e deixaram claro que a Fórmula 1 não está à venda, o que é absolutamente correto nesse momento. Sem contar a questão do, do negócio, Fórmula 1 que deve ser muito lucrativo e eu acho que atrai, é, é, é um grande valor para qualquer investimento mas, principalmente, para a imagem da Fórmula 1. Eu acho que, acredito que a imagem da Fórmula 1 ficaria muitíssimo desgastada é, numa relação tão próxima com a é, Arábia Saudita, mais do que ela já é, né? Então, por exemplo, não só através da, da corrida, com sede lá, e nós não estamos sem gênus, né, para a Fórmula 1, é importantíssimo esse investimento, é, é grana que entra, enfim. Obviamente, ela não se recusaria por conta de todos os problemas que a Arábia Saudita tem, mas uma associação desse, desse porte seria um pouco mais agressiva é, no meu ponto de vista. De qualquer jeito, a Fórmula 1 está muito ligada à Arábia Saudita, então, como eu dizia, é, não só pela etapa que é realizada lá, mas, por exemplo, esse fundo de investimento tem ações é, junto à Aston Martin, tem ações junto a McLaren, existem é, especulações que falam que a Arábia Saudita gostaria de levar a sede dessas equipes para o país, então assim, é um trabalho muito forte estreitando esses laços de verdade, né? Para a Arábia Saudita, por outro lado, obviamente a compra da Fórmula 1 seria algo absolutamente também emblemático para ela, de uma grande posição se a Fórmula 1 entrar dentro do, dos investimentos, mas acredito que no caso da Fórmula 1 isso seria extremamente desgastante. Então, na minha, na minha visão, o Liberty Media tem razão em afast se afastar de um negócio como esse da Arábia Saudita e, e permanecer, o que também é bastante questionável, mas enfim, do jeito que as coisas são, embora a, a Arábia Saudita vá ainda... Tentar mais uma vez, deva tentar mais uma vez, porque a matéria também traz essa informação. De que embora tenha, tenha recebido um não, uma recusa, ela não pretende desistir da Fórmula 1. Vai valer a pena acompanhar esse assunto, essa historinha, ao longo do ano. Por fim, gostaria de saber a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários essa investida da Arábia Saudita e o que significaria para a Fórmula 1. Uma eventual aquisição pela Arábia Saudita. Eu volto no próximo vídeo, mas antes, reforço aqui o pedido. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like é, e acione o sininho. Tchau!